O Governo Federal assinou com 11 estados acordos para capacitar cidadãos a lidar com o mundo da informática. É o programa Redes Digitais da Cidadania. A repórter Andrea Xavier explica como funciona essa nova proposta. O Ministério das Comunicações firmou parcerias com secretarias estaduais de ciência e tecnologia e com universidades, fundações de apoio à pesquisa. A ideia é capacitar jovens, gestores públicos, micro e pequenas empresas, agricultores e cidadãos que queiram lidar com as tecnologias da informação. É o programa Redes Digitais da Cidadania. Os acordos foram assinados com 11 estados. Acre, Amazonas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, e Rio Grande do Sul. Ao todo, o Ministério das Comunicações vai liberar quase 24 milhões de reais. Os projetos vão ser executados num prazo de dois anos. O programa Redes Digitais da Cidadania foi criado este ano. Os estados encaminharam ao Ministério das Comunicações projetos para incluir a população no mundo da tecnologia. Essa foi apenas a primeira seleção de propostas. Novos projetos ainda podem ser escolhidos. Tudo com o objetivo de massificar o uso da internet no país e permitir que o cidadão saiba lidar com as novas ferramentas. A questão do, do, do acesso a essas tecnologias vai melhorar a nossa, o nosso desempenho na educação, vai melhorar o nosso desempenho no trabalho, toda atividade do trabalho vai é, nos possibilitar de fato dar um salto para a produção de um país desenvolvido. Além dos recursos liberados pelo Ministério das Comunicações, as fundações de apoio à pesquisa também vão aplicar dinheiro nos projetos. A contrapartida total é de 5 milhões de reais.